Se sinta vivo. Certo. Dor. Aniquilo, os medo vira insetos malvadão. Na cinta nós resolve, saco, não volta, mais não. Palavras afiadas fatiam esse dragão. Nós no corre do rap, perrengue la botação. No botou mim emaço, a gastação. Tem bom som, tem noção. De quanta merda tu cheira, de quantos parceiros some quando a coisa tá feia. Na cela tu fudida. Sentinela não mosca, se mosca perde a cabeça Somos resto do tacho e a coisa ficou preta Então tá tranquilo e calmo, vai dar bom essa receita Sustenta o medo e é as paranoia, nego segue nessa letra Sabota o bom lugar, respis, mano, esqueça Conectividade, pneu, abra a cabeça Agradeça todo santo dia Saúde mais importa, o resto é sempre correria Cachorro atrás do osso, um trago nessa nicotina Tempo do cigarro, apagou-se várias vidas Agradeça a todo dia Santo dia, saúde mais importa, o resto é sempre correria. Cachorro atrás do osso, um trago nessa nicotina. No tempo de um cigarro, apagou-se várias vidas. um amareiado de yeah. Mais um e meia multidão, buscando algum sentido, pureza e coração. Nas ruas sobrevivo, universo em expansão. Não paro, só disparo, tô na força do trovão. Nos dias obscuros, nas vias obscuras, mano, encontre a cura para tudo que lhe afaga. E impulsiona o ócio no fronte dessa batalha. São certas traiçoeiras, transvestidas vestidas de babaca. No bonde os pisadinhas se morde, vira fumaça. Mar que tá na pista, bota a cara e escancar. Nos falantes, sistema tapa na cara Improvisando o dia, se equilibra sem mancada Bom malandro tem, onde não entra em furada Robocop do sistema, tá de marcação cerrada Meme do presidente, isso aqui é uma piada Na guerra ou na paz, nossa labuta muda nada Vem cara lavada, nada Até sair da tempestade e chegar na praia Somos a sombra que assombra os medos O tempo não para O sonho são asas Meus versos são pra mim oásis no meio do